conversar agora com Francisco Krzyzewski, que é o presidente da Abrats, a promotora do Congresso Brasileiro de Tecnologia da Semente. Quero primeiro conversar, ouvir a tua opinião sobre como está o evento, o sucesso já alcançado até agora. Bom, para nós é uma satisfação muito grande pela confiança tanto da indústria de semente como da indústria de que atende a agricultura, que são as empresas dos químicos, da parte de serviços, né, de estarem presentes conosco aqui e bem como por parte dos, dos, part dos participantes que vieram para o Congresso. Nós estamos aí com uma expectativa em torno de mil participantes, né, pelo que nós avaliamos recentemente. Então, isso demonstra a confiança que a indústria de semente, que o, vamos assim, o formador de opinião de sementes, o técnico da indústria de sementes, o professor o estudante, o pessoal da área comercial tem no evento, que é um evento que congrega né, todos os segmentos, traz a indústria, traz o usuário, traz o formador de opinião, traz o jovem cientista, né? Então, isso é um momento muito importante para o crescimento da ciência, porque é dessa demanda, é, aliás, dessa união que vem as demandas e que geram né, os, ó, os novos produtos, o, o, as novas pesquisas, os novos serviços, né? Então, ele é um, é um centro de, de comunhão, de demandas, né? e também de, de, vamos dizer assim, onde você pode oferecer novas ideias para que é, essa dinâmica seja mantida e a evolução resulte desse trabalho. Né? Tanto que no Congresso nós primamos por trazer inovações científicas e tecnológicas. Por que isso aí? É uma forma que, que existe de você mostrar para a sociedade científica o que está acontecendo no mundo. Tanto que nós trouxemos conferencistas né, da Europa, tanto da Holanda, como da Suíça, como da França, conferencistas que estão tá chegando dos Estados Unidos, que são pessoas é, de renomes e que estão na ponta de várias linhas de pesquisa que vêm, então, contribuir para o avanço da ciência e da tecnologia de sementes no Brasil. Muito bem. Olhando um pouco nessa questão né, de vanguarda, o que, que o Congresso vai deixar para os participantes, olhando para o futuro, fazendo essa projeção de futuro? O que, que pode se esperar? Bom, nós tivemos dois temas muito importantes aqui no Congresso, um são as novas tecnologias que existem para análise de semente, mas que ainda não estão disponíveis no mercado, estão a nível de ciência ainda, a nível de desenvolvimento, foi mostrado ontem pelo Dr. Bert Vanjuin, da Holanda, onde ele mostrou o que, que tem de novo, que está vindo. O que, é que a física está nos ajudando em termos de análise não invasiva da semente. Isso é muito importante. Outro aspecto importante, por exemplo, como que a biologia molecular pode nos ajudar em selecionarmos é, linhagens de, de cultivar, ou novos cultivares com alta qualidade de semente. Porque é, o que, que a, a biologia molecular está estudando? Está estudando aonde, é, onde está o controle da qualidade da semente. Então, isso aí está tá sendo desvendado, ainda não é, um nego... não é um conhecimento acabado, é um conhecimento em construção. Então, são dois polos muito interessantes que vêm contribuir e abrir para o pessoal. Falar, Olha, tem tudo isso aqui para frente para nós trabalharmos, porque a semente é a base de tudo. Então, quem trabalha com semente trabalha com a vida. A vida em termos de preservação da espécie, né? daquela espécie que ele está trabalhando. E a vida em termos de produzir alimento para alimentar o mundo. Então, essa, essa visão de, de, de novos recursos que nós temos para analisar semente, para trabalhar com marcador molecular para qualidade de semente, abre esse panorama para nós chegarmos sempre a oferecer semente de alta qualidade. Por que, que nós temos que oferecer semente de alta qualidade? Porque ela é a base da agricultura. É sobre ela que o agricultor fazer todos os investimentos. Então nós temos que trabalhar nesse foco para que ele sempre vá semear o que há de melhor. Né? Não levar semear preço, ele vai semear qualidade para que ele tenha sucesso no empreendimento dele. E para um país como o nosso, que é um país agrícola e que o, o agronegócio é uma força pujante e é e, assim, um, um fator importante na balança de pagamento, nós, como pesquisadores como agrônomos, temos que olhar que o agronegócio tem que ser cada dia melhor, cada dia mais eficiente e essa eficiência vem de onde? Vem de conhecimento, vem de tecnologia né? que está sendo desenvolvida que está sendo adotada Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo evento Obrigado, eu que te agradeço e sejam sempre bem-vindos, estamos sempre à disposição